Olá pessoal, eu estou com mais uma paciente com ardência bucal. Vocês sabem que o meu carro-chefe hoje, a grande maioria dos meus atendimentos são pacientes que são portadores de ardência, que é um sinônimo extremamente desconfortável. Paciente Andréia tem 36 anos, médica. Compareceu ao consultório é, com queixa de ardor e de secura ou xerostomia. Na região vocal, não é, Andréia? Sim. Então eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho para dar algumas dicas para os nossos seguidores, para os pacientes ou mesmo para os colegas. De 0 a 10, Andréia, qual era o sua intensidade de ardência? Ah, uns 9, mais ou menos. A região que mais era atingida pela ardência, qual era? Na ponta da língua. Na ponta da língua. Além da ardência, você relatou também um quadro de secura. Importante. Importante. E de 15 dias pra cá, que é onde a gente iniciou o tratamento, como você considera a tua secura ou xerostomia? Melhora de 100% da secura. Melhorou praticamente tudo? Praticamente tudo. tudo. Não, não tenho mais secura. Muito bem. E em relação à ardência, aquela mesma nota, aquele grau de intensidade de 0 a 10, você teve uma melhora? Sim. Hoje eu daria uma nota de uns 3, 3 a 4. Muito ótimo. Então, a paciente já está melhor, nós não chegamos nem na metade do tratamento. É uma paciente que tem uma redução da ardência. Você sente melhor, André? Muito melhor. Está mais é, vivendo melhor? A qualidade de vida muito melhor do que eu estava. Eu queria deixar muito registrado e bem registrado isso para vocês a importância do atendimento dos pacientes com ardência, a importância no diagnóstico, no acolhimento, no desafio de diagnosticar para que os pacientes sintam se melhor e tenham uma melhor qualidade de vida. Esse é mais um relato que eu trago para vocês, para que vocês saibam clinicamente e tecnicamente como que a gente consegue atender os pacientes com ardência, devolvendo a qualidade de vida, muitas vezes tão dificultada pelos profissionais, porque, ou porque não conhecem a ardência, ou porque desconhecem como diagnosticar e tratar. Então eu acho que é importante para que todos saibam. Eu agradeço e espero que vocês compartilhem e passem para outros pacientes e profissionais para que a gente possa auxiliá-los Muito obrigada, Andréia, pelo seu depoimento.